Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Enzo, Enzo Nico, eu sou geólogo de formação e é, parabenizo esse livro que conta sobre a resistência e a anistia. A democracia brasileira, hoje bem capenga, mas deve muito a atos de resistência e a anistia veio para apaziguar uma parte aí da sociedade mais raivosa e nos dá direito também à participação da vida política no Brasil. Portanto, eu acho bem importante a leitura e a ajuda a esse novo livro sobre anistia e resistência.